Rapaziada, é, tá rolando as equações aqui Arigomásticas aqui Mogrophenic Engine Rapaziada, era isso sair. se você quiser fazer umas paradas dessas assim em casa aí Criar um Godzilla no, na sua garagem Tá rolando um cara especial ali, hein Esse cara é chefão Vou Tá se olhando pra parede, vamos ver, ó, ó ó, É o padre Jogo Beleza Tem uma porta aqui, já vão direto nela, vão direto nela Esquerda, direita continua, já continua. Ó, ó, ó. Ó, vai entrar, vai é entrar, caverninha. Fazer muito o trabalho. Tranquilo, vai rolar uma sinuquinha pra nós aqui? O cara tá fazendo oração aqui, hein? cara tá muito louco, hein, tio? Tá de boa. Ó, <risos> Tranquilão. Dois PC, tem como jogar um Counter Strike aqui. Ô, oh, meu Deus do céu! Ó, ah. ó! Oh, oh. oh, yeah. Mais uma bateria. Beleza. Rapaz, é, aqui foi só pra coletar. Foi só pra coletar. Peraí, mas se foi só pra coletar, o que a gente vai fazer com essa parte aqui? Não sei. Olhei, tem como passado. Ó, <risos> oh, é o padre. Ah. E aí, padre, tá de boi? Não é ele, não, tio. Não é ele não. Tem outra porta aqui. Abra. a saída. Rapaz, o cabine vai dar saída só pra ver que não abre. Beleza. Lave as mãos. Sim. Mas o banheiro nunca deu nada, dentro dos banheiros desse jogo nunca deu um item, é. sequer. O que que acontece? Arrancaram portas. Ah, vai ter locks peso pesado. Pô, você vai tomar num caneco! Abre a portinha aqui, o quê? Oh, meu Deus do céu. Ele que lá pra fora? No jogo, tem que cair? Sim. Olha, dá um anitio, ó, rezando com a bundinha de fora. hein? cair já era tranquilo Olha, a cabaninha descia, hein Descia ali de boa Mas É o que tem Cavacos Porta Mais lock aqui, hein uhum. Beleza Porta entreaberta Mais locks Tranquilo Vamos para essa podinha aqui, então Porta 329 É sim as baterias não tem que passar. Entramos no algum lugar aqui. Corredor, tio, corredor. Não! Tá trancado, não tem como passar. Ô, meu Deus, Beleza, ainda não encontramos o local. Rápido! Você tem que pular lá embaixo, na parada lá fora? Acertou! O cara pular lá, ele vai se arrebentar, tio Vai quebrar 18 pernas dele E aí? Vai ter como andar de lado? Tem como, sim Como sempre, tio Ó Vou andar de lado na moral Tudo na tranquilidade Aí a gente vai pro, pro bloco do peladão ali, ó Tá na área aí, mano Pois dá pra descer de boa, hein Ó, ó Cara, a com a de fora. Tranquilão. É que mesmo que a gente vai. sim Deus odeia doenças. Rapaziada, o que é isso, tio? Cabreiro, né, meu? Beleza? fazer é para cá, é pra cá. Ó, ó, tá com a velhinha na mão. É recepção, recepção calorosa pro caverninho. Uh, vou cair pra cá mesmo. Rapaziada, peladões, hein? Aqui é as fábricas dos pelados, tio. Olha aí. O motosserra de fora. Antes de prosseguir ali... Vamos simplesmente dar uma olhada aqui e ver se não ficou uma batereca. hein? Vai lá e ver. Beleza, nada de batereca. Nenhuma. Portinha aqui. Não abre, rapaziada. É látima. Tipo, lá na fábrica do Esperadão. O que que acontece? Correndo. Ó, ó chegamos, chega uma igreja. Momento de adoração. Ah. Ó. My job. Como é que é? You alone shall escape the Rapaziada. Esse é o meu penúltimo ato de testemunha. Liberação da morte. E aqui está. Gravar minha morte, minha ressurreição e juntos vamos ser livres. E cara, Você não está mais em perigo. Todos nós seremos livres Fazendo. Oh, é, meu Deus do céu Tem como pular aqui, não? a chavinha aqui, a chavinha Chave do elevador Peraí, tirei ah! Pode queimar o lock mesmo Pô, o cara curtiu, ele curtiu ser queimado tira. Olha aí um monte de cara, parceirão Passeado os lobes curtindo, o padre pegando fogo. É isso mesmo, já. ele vai ficar para pra sempre, adorando o churrascão. Mas vamos sair do churrasco aqui? Não sei que tá legal, o que? Ah, não, tá segurando a porta. Rapaziada aí? Eles abriram o caverninho. O caverninho virou comandante do, do setor. Olha isso, o Peladão abriu a porta pra... e abriu tio, só na a Tô calminho. Beleza, a gente vai sair pra fora aqui? Vamos correr pra aquele elevador lá que eu nem lembro onde é que tava mais. Era aqui, hein? O elevador tá aqui. O porta lock é só você abrir que a gente já chega no elevador e tem que dar toda aquela volta infinita. Peraí, peraí, o Peladão abriu a porta. Tem que outra forma. Ah, que ele saiu do caminho. Tranquilo, tranquilo ah. Beleza, só subir no caninho aqui, ó Tamo no caninho Tamo de boa O seguinte, no escuro Frente, cano é só pra frente Ah, meu Deus, igual Super Mario Truco, truco, truco, você desce, já era Aí, o que, que eu disse? O que, que eu disse? Tranquilão, já salvou o mas Jogo, peraí Como oh, o meu Trem que tá correndo. Tá Pera aí, eu, eu passei aqui o elevador, eu não se eu carregasse as bateria antes da elevadora. Eu... mas o elevador tá para lá, não tá não, jogo Peraí, tem que seguir o sangue. Vamos não seguir o sangue. Não, busca de novo. Onde é que eu tenho que ir mesmo? Vai ter que voltar naquela janela Loki lá. É o Pascoal! Rapaziada, o Pascoal, oh, o louco Pascoal, nem aqui você me dá sossego? Eu acho que você é isso, Ah, meu Deus do céu, beleza, é reto. É reto. Rapaziada, o Pascoal mesmo, o cara chegou do amor. Peraí, a gente volta. Pascoal, eu, eu vou ter que passar para lá. Peraí. Rapaziada, o Pascoal tá querendo buscar nós. Não, trancou. Aí, tranca, Pascoal. Nossa senhora, Pascual, que isso? Ô, louco! Rapaz, não, Pascual, tá chegando no cangote e tô segurando oh, ele. Rapaz, o é Pascual, ele, ele é bom os locais apertados. Dá a volta. Fecha o log. Tem que voltar, alguma das portas aqui que a gente vai ter que voltar, ah, tio. Não sei qual. Peraí, peraí. Concentração. Como que a gente veio pra cá, tio? Eu tô lembrando isso. Manda essas portas locks. O Pascoal não tá na captura ainda. Oh! Que é isso, Pascoal? E aí? Ele arrebentou a porta, fica mais fácil. Oh! Ah, oh, meu Deus. Vai, chega baforando. Pera aí, qual porta que a gente não foi ainda? Oh! Ai! Só tem as duas da entrada. Será que a gente passou alguma por porta que a gente não viu? É... Oh! Rapaziada, <risos> ele tranca o corredor inteiro, gente Ele é gordão. Mas tem duas portas no começo aqui. De baixo Entra! Rapaziada, o Pascoal vai tirar de baixo da cama, tio. Estamos de baixo da tio. Estamos de baixo da cama. Pera aí, tio. Não vem pra cá, não. Não vem nessa, não. Rapaziada, vem, vem. Ah, vem meu. Rapaziada, o Pascoal está por perto ainda, hein. Não fique calmo, não fique calmo. Pascolis e Fusca combinado. Olha o Fusca, tio. Ó, ó, ó, ó, olha o loco ali. Entra na porta. Entra. Uh! cagando. Vai, na cama, tio. Pascol vem, desembara cama. É mais cagão ainda. Será que ele vai abaixar nessa aqui, abaixa na outra, tá, Pascol. Isso. Sai fora. Por é, exemplo, para as correntes na botina ali, cabulosa, hein? Vamos ficar esperto. Por essa parte está difícil, tio. Eu também é complicado. Peraí, está rolando outra porta. Tem a porta que fala saída, será que essa porta aqui abre a todo momento? Não. Parece é que não abre. Pra cá, olha aí tio, é pra cá. É pra cá que foi de onde que a gente veio. A gente caiu aqui. O Pascoal tá investigando ali. A gente vai continuar por esse corredor aqui. Sem corrente, vou mandar, vou mandar de boa. Tem quatro bateriaca ainda. Pois aqui não é. Vamos abrir esse lado aqui. Rapaz, é pra cá, hein? É pra cá. Deve ter uma saída grega aqui. Fecha a porta só. Em caso de Pascoal não desse jeito, tio. <risos> Cuidado. Será que tem uma saída profissional aqui, não um buraco na parede? Olha aí, Tio. Primeira bateria que é no banheiro, hein? É a verdade. Olha o Fusca, Tio. <risos> Nenhum desses banheiros vai ter uma saída? Não. E aí? Não. Beleza. Ó. Oh. Deve ser aqui, Tio. Deve ser aqui. Acertou. Ah, miserável pegar essa bateria aqui Rapidamente A gente vai precisar nessa escuridão aqui Isso aqui tem que ter Ó, ó, ó, é ali ali, ó oh, oh. Sobe aqui Paz, ó, oh, meu Deus Saímos Saímos Isso é uma cozinha Vamos pular? Não! Não, melhor era pra eu me passar por cima ali, hein Será que eu fiz cagada, tipo? uh, será que Subir aqui? Subir lá em cima? Tinha que passar no cantinho Ah, oh, não é aqui mesmo, é aqui mesmo. Eu quero, eu quero ir. Eles voltam pra cozinha. Sim. Tem que só chegar no elevador, Loki. Entendeu? Salvou, salvou. Tá vendo certo. É aqui, é aqui mesmo. Elevador aqui. Oh, louco, tio. Ei, ficha <risos> Dá partida, dá partida. Isso. Ó. Oh, Ó. Oh. Será que é agora que a gente sai fora, tio? Beleza, é entrada. Olha ali, olha aí. Tamo fora. Elevador. O Pre... não era ali não? Acho que passou a andar, hein? Eu... Onde é que está Mas indo baixo para caramba! Ola, por que é isso? Oh, meu Deus do céu! Encontre outro jeito de sair! Nada engraçado, tio! Estamos nas geleiras esquimosicas aqui Polo norte? Que viagem é essa, velho Beleza, tá rolando um símbolo sinistrão aqui Vamos lá, tchau, já curti Beleza, marcas de sangue Altas Altas Beleza, Morkov Corporation Estamos no laboratório dos Locks hein Aqui tá rolando uma coisa já parecida com a Umbrella Corporation O que que é com... Desce. Vamos ver que esse documento vai ser importante. É o Orgulho da Sabedoria. Uhum. Do pessoal de registro do Dr. Rinkles. Frankenstein ou o Prometeu Moderno. Por Mary Shelley, Publicado anonimamente em 1818, capítulo 23, Extrato Mortal. Exclamei, quão ignorante és tu no teu orgulho de sabedoria. Pare, você não sabe o que diz. Saí de casa nervoso e perturbado e me retirei. Para meditar em algum outro modo de ação. Beleza. Com isso em mente. Nossa senhora. Tio, deve ter um protizilas aqui. Nossa senhora, a porta está entreaberta. rapaz, olha, aqui é sinistrão. Tio. Ui. Vamos ver, vamos ver qual é que é. Bloco A. Beleza, A002 Abra a porta Rapaziada, tá rolando alta sacanagem aqui, hein tio? O negócio tá treta aqui, das forte tio. Olha aí Jantaram, tem até uma baleinha no chão ali Altos membros e tudo mais Marcas de bala Rapaziada, eu tô calminho Só queria saber o que, que tem aqui embaixo Que arrebentou os locos dessa forma Olha aí, rapaz Ó então, lava. os caras lavam pelo menos antes de comer. Os monstros chegam aqui, lavam na pia antes de comer e é tranquilo, ó. Membros dentro dos tanques, cabecinha aqui, ó. Sorriso colgate e tudo mais. Beleza, rapaziada. Nossa senhora, explodiram o cara aqui de uma maneira pentecostal. Beleza, variante de autópsia. Rapaziada, tava rolando umas autópsias aqui. É, é, é, Alô. Relatório preliminar da autópsia MM Rabahais. Todos os materiais aqui devem ser transcritos e revisados para adequá-los às exigências legais vinculantes dos registros da corporação Morkov. Veja o formulário 4083, autor Jennifer Rowland. Notas. Minha 14 quarta autópsia de um paciente de Waltrider. Não mostra sinais de ter aceitado a terapia dos anteriores. Houve ligeiros ganhos de imigração celular e morfogênese, incluindo efeitos parecidos ao hormônio de crescimento humano, mas nada sugere a criação estável de um exame independente e consciente. Estou muito cansado, duvido de minha opinião. Envirei outra requisição para sair. O custo psicológico de usar estes pacientes estão fora de si e tão provocados. É mais do que eu posso aguentar. Sugiro dar menos atenção às dilatadas teorias de um velho nazista e ir em direção do uso de um motor mecânico mais simples baseado na principal proteína do esperma. Definitivamente, eu sugiro restrições químicas mais severas. A segurança de Markov matou o paciente 921 após ele ter sido sedado com tranquilizante suficiente para desmaiar um time inteiro de futebol. Temo que a terapia hormonal esteja interagindo com nossas restrições químicas e de uma maneira contraprodutiva. O que, que acontece, rapaziada? Tá umas autópsias sinistras e cabreiras é todo mundo desmembrado. Ele já salvou o game. Agora tá, ficando, mas tá, tá, tá chegando no ponto. Beleza. Tanques. Tá rolando uns pallets. Ó, oh. ó! Oh! Beleza, abriu essa portinha e tem como ir pra lá. Rapaziada, é, rolou umas explosões de vidro. Tem um caminhão gigante ali. Vamos pra cá, vamos pra cá primeiro. Rapaziada, tá rolando as equações aqui Areogomásticas aqui Mogrophenic Engine Rapaziada, nota isso aí, se você quiser fazer umas paradas dessas em casa aí Criar um Godzilla na sua garagem Vai precisar dessa equação Beleza Vamos já voltar ali E pular e prosseguir pra onde Deveríamos ir Ó, ó, mais sanguinho, hein Mais Nossa senhora, explodiu, explodiu Explodiu Aqui ainda podemos usar a nossa câmera. A porta abriu, mas só tem explosões. Nada mais do que isso. a escada caiu em cima do lote Tranquilo para esse lado. Aqui não, não temos nada. nada. Alerta. Ô, oh, louco, que é isso, tio? O chufre! Oi, tio. Fris. Corre de có, o fris? não. Você é louco. Isso é pesado, hein? Chufre acabou de e aí, a gente vai pra onde? Olha o chufre mesmo, hein? É o chufre! É ele! Ah, olha aí, bate! Rapaz, o chufre tá desmontando a negada aí! Peraí, peraí, volta, volta que deu treta! A tem que passar ali, tio! Oh, não cai não, tio! Pascoal! Rapaziada, ah, se ficar o chufre, come! Se voltar, o Pascoal junta. Vocês se está o quê? Ah, Pascoal, a tá rodátil, olha aí! Confio fio paz, seu bote. Olha aí, colocar no YouTube. Ah, <risos> Entra Aí, você é o cara. Olha aí, olha aí, explodiu. Pascoal, rapaziada, que suco de, de Pascoal. <risos> aí, de ser trouxa. Nunca mais mexer com o caverninho. Anotamos. Anotamos. Já viu, né? rapaziada, eu quero, eu quero até ver o cara escreveu depois dessas notas. A morte do soldado. É assim que você morre, partido em pedaços desde o interior, vendo a sua medula óssea se espalhar em um muro de concreto. Você escapou de um inferno, Chris Walker. Deus me ajude, mas espero que você não tenha encontrado outro. O que, que é cont... Desce! Rapaziada, chegamos ao final de mais um episódio. Se você curtiu, deixa o seu like, tio. Vai ser muito importante para nós construirmos as nossas bases subterrâneas e também fazer parte da Corporação Morkov. Se você curtiu esse vídeo, sei lá, tio, manda pro seu vô. O seu vô deve estar lá de boa, sem fazer nada. Mostra para ele a Corporação Morkov aí. Baby, gonna... Te vejo na próxima, tio. Vá! <tod>